Olá! seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei falar sobre a história do Cristianismo e como que ele surgiu. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre Jesus. E todos esses vídeos eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois. Tá bom? Mas antes de nós começarmos a falar desse assunto, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que o YouTube te notifique a cada vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo. Bem, muitas doutrinas cristãs diferenciadas entre si surgiram desde as primitivas comunidades cristãs, mas a origem dessas comunidades deu-se em plena expansão do Império Romano. Como o Imperador Romano era também a figura religiosa máxima do Império, quaisquer seitas eram prejudiciais ao seu poder absoluto, Dessa forma, as comunidades cristãs desse período foram perseguidas. No entanto, mais tarde o Império Romano adotaria as crenças cristãs como sua religião oficial, ocorrendo assim a fundação da Igreja de Roma. A partir dessa dessa originaram-se as diferenças doutrinas cristãs, como a excomunhão do Patriarca de Constantinopla pelo Papa em 1054 gerou-se um cisma e, o, e, como consequência, a fundação de uma doutrina da igreja ortodoxa, cuja concentração de fiéis localiza-se mais ao leste europeu e proporções centrais ao longo do continente asiático. Por outro lado, séculos mais tarde, a reforma desencadeada por Martinho Lutero foi um movimento de contestação aos preceitos religiosos e à própria organização clerical católica. Assim. Surgiram diversas doutrinas sobre a ordem do protestanismo e ao longo dos tempos foram várias as religiões originadas a partir dessa ramificação que era a igreja luterana a igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja angelicana e etc. O marco fundamental da origem do cristianismo refere-se ao nascimento de Jesus Cristo. Uma série de efeitos miraculosos são vinculados à figura de Jesus Neste período, a disseminação da religião pelas camadas mais populares deveu-se à dedicação na pregação realizada pelos doze apóstolos de Cristo, André, Bartolomeu, Felipe, Tiago, Tiago, filho de Alfeu, João, Judas, Iscariotes, Judas, Tadeu, Mateus, Pedro, Tadeu e Thomas. Mas a grande expansão cristã deu-se ao século mais tarde com a própria expansão colonial do, dos povos cristãos, europeus, colonizadores que levaram a fé cristã para além do mar, período das cruzadas no Brasil. A fé cristã foi trazida inicialmente pelos primeiros catequizadores da Companhia de Jesus. O calendário internacional toma o nascimento de Jesus Cristo como um marco referencial para a contagem dos anos. As datas cristãs comemoradas eh, são o Natal, que era o nascimento de Jesus o Dia de Reis, a Quaresma e a Páscoa, a Ascensão e os Pentecostes. Também constituem datas comemorativas, embora sejam difundidas apenas entre os seguidores de algumas das doutrinas originadas no Cristianismo. A Bíblia Sagrada, constituindo a obra central para o Cristianismo como um todo, encerra as ideias fundamentais da crença. O Cristianismo baseia-se na crença monoteísta ao contrário das crenças contemporâneas à sua origem. Segundo a religião, Deus é o Criador de todas as coisas no universo. Tendo criado o mundo em sete dias, as religiões cristãs eh, preconizam o amor de Deus ao próximo, conforme os ensinamentos de Jesus. Acredita-se na ressurreição de Cristo e é estabelecido o conceito de Santa Trindade e em Deus Pai, Jesus Cristo, e o Filho do Santo, a presença continua em Deus na Terra. Agora, vamos ver um pouco sobre os primeiros cristãos, que são os primeiros cristãos surgidos após a ressurreição de Jesus. Bem, a partir da morte de Jesus, que se criou toda a tradição, gerou o cristianismo. Ela foi a obra primeiramente dos apóstolos, que se encarregaram de disseminar a nova doutrina, destacando-se Pedro, apontando por Jesus e, e é o responsável pela fundação de sua igreja, e Paulo, que deu ao cristianismo um sentido universal, tornando-se acessível a todos os pagãos, que são não cristãos, como um privilégio de um povo supostamente eleito por Deus. Duramente perseguidos, os cristãos primitivos tiveram de criar uma estrutura basamente sólida de organização como forma de sobreviver. No plano local, os presbíteros cuidavam de atender as necessidades espirituais dos fiéis, que então surgiram posteriormente os bispos encarregados de comandar as atividades dos religiosos em cada província sob a autoridade. Essa estrutura, essa estrutura, contando ainda com os metropolitas, que são bispos das capitais províncias, e patriarcas, que são bispos das grandes cidades. Era centralizada na figura do bispo de Roma, o Papa. Assim forjava-se uma estrutura centralizadora e altamente organizadora, capaz de manter coesão entre os fiéis e entre o próprio clero. A perseguição sofrida pelos cristãos, ordenadas por um império, imperadores como Nero, Dominiciano, Trajano, Marco, Aurélio, Septímio e Severo tiveram um caráter mais político do que propriamente religioso. Primeiro, os cristãos recusavam a assim, se cultuar a deusa de Roma, que era um símbolo de unidade imperial e aceitar a divinização dos imperadores. E segundo, graças à sua mensagem redentora, o cristianismo obteve enorme sucesso entre os excluídos da sociedade romana, que eram mulheres, pobres, e especialmente escravos, atestando caráter socialmente perigoso para a nova crença. Só para a gente finalizar, quero falar sobre a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Muito bem, o cristianismo tem suas raízes no judaísmo, da época do segundo templo. Mas as duas religiões é, diveriam sobre os primeiros séculos da era cristã. O cristianismo enfatiza a crença correta, ou ortodoxia, na nova aliança mediada por Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento. Já o judaísmo dá ênfase à conduta correta, ou ortopraxia, com foco na aliança mosaica chamada de Antiga Aliança pelos Cristãos, conforme registrado na Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia hebraica, chamada de Antigo Testamento por nós cristãos, e no Talmud. Bem pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal também. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe. Amém.